Olá, eu sou a Maria do Vlog, Love Maria, e hoje estou num quarto hotel e tenho algum tempo para gastar, por isso o que eu vou fazer hoje é usar o espaço que eu tenho à minha volta tirar fotos sozinhas, ou seja, esperem um vídeo de ideias para fotos Tumblr sozinhas num hotel em vez de estar em casa, por isso se vocês estiverem interessados a ver o que eu consegui fazer neste espaço, continuem a ver e espero ficar. Que... <música> Vocês têm uma casa de banho super interessante, muito bonita e até bastante grande. Vocês têm um corredor um bocado escuro e depois temos o quarto, que é bastante grande até. E tem paredes verdes, que não é uma coisa que se costuma ver nos hotéis e até eu não acho assim muito bonito. Tem alguns espelhos espalhados pelo quarto e depois, claro, tem a cama e tem duas janelas bastante grandes e tem também uma varanda, por isso vamos tentar ver se conseguimos utilizar alguma coisa disso. Outra coisa que vocês precisam saber é que eu não vou utilizar nenhum tipo de maquilhagem, eu estou de freira, principalmente por isso, estou um bocado por isso, só usando uma peça. Também pode ser uma forma de vos mostrar que vocês não precisam de estar sempre 100% perfeitos, vocês não precisam de usar maquilhagem para ter boas fotos, por isso também espero que vocês consigam retirar isto deste vídeo. E a outra coisa que eu vou vos dizer é que eu tenho neste momento a minha Canon, tenho o meu telemóvel e tenho um nível Pro, por isso eu vou tentar usar cada uma delas de acordo com os desafios cada sessão fotográfica, por isso agora vamos para as fotos. Ok, primeira fotografia, a mais básica de todas que eu vou fazer é colocar a minha câmara aqui deste lado. Eu só tenho a lente comigo, a lente de 50mm, por isso quanto mais longe melhor, porque esta lente aproxima bastante, por isso vocês estão a ver que a distância daqui até à cama é bastante grande, mas tem que ser, porque vai ficar mesmo muito aproximado. Vou tirar primeiro umas fotos em que vou estar em cima da cama e a minha cana daqui e depois vou colocar este cesto, uh, vou fazer um tripé um bocadinho maior e conseguir apanhar outra parte, não apanhar tanto a parte de baixo da cama, mas apanhar a parte de cima também. Temos de ser criativos sempre. <risos> 3 minutos de fotos, acho que não é preciso mais. Agora vou tentar fazer outro e vou mudar de roupa para não aparecer sempre a mesma coisa. Agora vou para... Esta cadeira tirar uma foto e como eu vos disse, a minha lente aproxima imenso e da porta até ao cadeirão é um espaço mesmo curto, por isso o que eu vou fazer é tirar foto com o meu telemóvel. O meu telemóvel é um LG V10 e o que eu vou fazer é montar um tripé, colocar ali uma cadeira e usar o comando que eu tenho para o telemóvel, que custou cerca de 1€, para tirar estas fotos. Utilizei esta roupa para sobressair sair um bocadinho da cadeira e tentei com que a cortina desse para apanhar um bocadinho de luz de lado Ela não sai dali, o que é chato, mas o que eu tentei fazer foi enroscá-la e para ela ficar ali quietinha E esta é a minha visão neste momento e a visão que o telemóvel vai apanhar Vou-me colocar em cima da cadeira, pés em cima da cadeira por isso eu acho que as fotos ficaram super interessantes e agora vamos para o próximo desafio que é tentar tirar uma foto na varanda, que é uma coisa que não sei se vou conseguir porque não, não há muito espaço para eu conseguir colocar uma máquina fotográfica lá. ou usar o meu telemóvel. Ok, não consigo acreditar muito nisto, mas o meu telemóvel vai acabar por me salvar. Ao colocá-lo aqui, nesta zona, eu tenho uma visão bastante boa da varanda e eu achei que ia ficar, ficar imensa luz e não se ia ver nem, nem a mim, nem ao céu e acabou por ficar fotos perfeitas e correu super super bem com a ajuda do meu comando, claro Perfeito! Vou uma foto na casa de banho e vou tentar que, acho que vou pôr o meu telemóvel aqui em cima da sanita <risos> E eu acho que vai dar um ângulo bastante bom para o que eu quero fazer Eu queria apanhar tanto o reflexo como um bocadinho de mim, de costas, por isso vamos ver no que é que vai dar Eu acho que apanhamos uma gira e está a ficar sem bateria, por isso vou começar a passar para a Canon ou para a minha GoPro. Ok, agora eu vou utilizar este corredor estranho e escuro a meu favor e vou utilizar a minha Canon já que a minha, o meu telemóvel ficou sem bateria. E o que eu vou fazer é colocar esta mesa ou a cadeira o mais longe possível, mais próximo da parede, porque assim consigo apanhar um bocadinho mais de mim, porque a minha lente já precisa que cola. O que eu vou fazer é puxar tudo o mais possível para a parede e colocar-me assim nesta zona e tentar ficar iluminada e o fundo escuro por isso vou desligar a luz da casa de banho e a luz do color que já está desligada vai ficar assim eu acho que vai dar uma foto muito interessante mas vocês vão ver comigo se vai acertar ou não Quer ver como é que estão? Muito bem. A cadeira de lá de fora tem uns quadradinhos e os quadradinhos fazem um efeito super interessante que eu vou tentar colocá-lo na minha cara agora como? Não sei. Deixa-me pensar. Eu tinha que ficar aqui. Ou seja, tenho que pôr uma câmera deste lado Eu com a câmera aqui estou conseguindo mesmo bem tirar algumas fotos, por isso eu vou continuar uh, Não queria que elas ficassem muito escuras mas não sei se vai ser possível este vídeo, espero que vocês tenham gostado das fotos, digam-me qual é a vossa preferida e digam-me se vocês gostaram deste vídeo ou não. E é isso, espero que vocês tenham gostado e vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de subscrever, deixar um gosto, comentar, ajuda muito. Obrigada, beijinha.